Agora nós criamos certificados, um para cada aluno. Fizemos o primeiro aluno, depois fizemos o segundo aluno. Agora nós vamos utilizar um recurso para gerar vários certificados ao mesmo tempo. Chama Gerar Circular, esse ícone aqui. Para isso, a gente poderia utilizar esse arquivo que já está pronto. Mas como nós já assinamos e já enviamos para o usuário, eu não consigo fazer edição dele. Então vou incluir mais um documento. Será o nosso modelo para gerar vários certificados ao mesmo tempo? Vou, mesmo procedimento, vou usar o modelo que nós já colocamos, favoritos, selecionado favoritos. Cada liga X, vou usar ele. Não vou marcar nada, somente como público, confirmar dados. agora aqui aonde que está o nome do nosso modelo eu vou colocar variáveis aonde que está o nome eu vou colocar variáveis nome destinatário aonde que está o cargo vou colocar a variável do cargo e aonde que está a matrícula Colocar a variável da matrícula. Tem várias variáveis no sistema. E depois eu vou te mostrar onde que a gente pode encontrar. Quais informações que a gente pode buscar através das variáveis. Vou clicar em salvar. Então o que eu fiz? Gerei outro documento. Só que em vez de colocar o nome da pessoa. Eu só especifiquei as variáveis. Vou fechar o documento aqui e aqui eu vou clicar nesse documento que eu acabei de criar com o nome destinatário, cargo. caso eu vou editar aqui e vou colocar o nome em negrito, só pra ficar mais fácil a visualização nossa. Aqui essa variável. novamente fechar e vou clicar aqui gerar circular vou escolher os destinatários marco. aqui eu escolho quantos destinatários eu achar necessário isso yes. Vou aproveitar e já adicionar no bloco de assinatura. Nós já criamos o bloco de assinatura. Certificado da X. Eu só consigo inserir nesse bloco porque ele tem que estar tá aberto ainda. Se ele estiver disponibilizado, ele não vai aparecer para mim, não. Então, eu coloquei lá. Não tirei a opção de disponibilizado. Ele aparecer aqui. Vou gerar. Gerei os certificados. Ele já está aqui no bloco de assinatura. Tá vendo já tinha esses dois já tinha esses dois documentos e agora apareceu mais esses dois vou voltar lá no meu, meu processo e aqui o arquivo gerado automático para marco Antunes. coloquei em negrito o cargo a matrícula o outro que foi gerado foi para Isaías o cargo e a matrícula então, nós utilizamos o recurso de gerar circular e quantos destinatários a gente achar necessário, vai gerar individualmente. O problema disso aqui é que ainda individualmente nós vamos ter que mandar e-mail um por um. Aqui ainda eu posso chegar e voltar nesse arquivo modelo e gerar outra circular, adicionar mais um. Mais um aluno, mais um destinatário. Vou incluir no bloco de assinatura também. Gerar circular para ele. Então, toda vez que eu entrar nesse processo, esse é o bloco de assinatura, adicionei mais um, vou botar lá no nosso processo. E aqui é o certificado do Machado de Assis. Então, ele já está aqui para assinatura, depois que assinar, vai aparecer a opção de enviar por e-mail, que sim. Essa por e-mail, por enquanto, tem que ser individualmente, um por um.